Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Educação, Cultura Digital e Sociedade. Eu sou a professora Miriam Brumar Coelho e, conjuntamente com a professora Célia Regina de Carvalho, sou responsável pela condução dessa disciplina. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar as temáticas do módulo 2. O módulo está intitulado as novas formas de ensinar e aprender na cultura digital. Para esse módulo, nós elaboramos um objetivo voltado para a questão da prática pedagógica, dos novos letramentos e multiletramentos e os processos educativos no contexto da cultura digital. Portanto, tudo que nós iremos discutir aqui está bastante relacionado ao fazer docente e as relações que se estabelecem no contexto da escola. Nós organizamos o nosso material em três unidades, para que a gente possa mais facilmente abordar as temáticas e fazer as discussões. Na unidade 1, um, nós temos os processos educativos na sociedade contemporânea, os novos modelos de aprendizagem e a formação de professores. Na unidade 2, nós iremos tratar das tecnologias digitais, a aprendizagem colaborativa e a aprendizagem ativa. E na unidade 3, nós iremos abordar a ubiquidade na educação e a aprendizagem móvel e os App Learns. Então, a nossa intenção ao longo desse módulo é que a gente possa conhecer e analisar essas práticas, esses processos educativos e como tudo isso tem acontecido nesse momento histórico, né, na nossa sociedade contemporânea. Então, vamos lá. Na unidade 1, nós separamos duas leituras, que são duas leituras obrigatórias, mas também está reunido lá no nosso AVA a leitura complementar, nós temos lá mais textos e temos também os vídeos de apoio que ajudarão na discussão e aprofundamento das temáticas propostas aqui. Então, nós estamos trazendo, num primeiro momento, o artigo da professora Kátia Alonso e, e alguns colegas, é, da Universidade Federal de Mato Grosso, um artigo intitulado Aprender e Ensinar em Tempos de Cultura Digital em Rede. É, e conjuntamente com a professora Kátia Alonso, nessa unidade, nós estamos trabalhando com o texto da professora Célia Regina de Carvalho, que é responsável comigo junto nessa disciplina, e que discute as potencialidades da web 2.0 e a aprendizagem colaborativa. Esses dois textos, eles vão dar um enfoque principal à questão da prática pedagógica. Então, a professora Cátia Alonso, ela vai fazer um olhar sobre as mudanças, né, nesse processo de ensinar e aprender, permeadas pelos recursos tecnológicos, ou seja, desde o momento em que nós começamos, a, dentro do contexto educacional, tratar da questão da utilização de tecnologias inicialmente, né, intitulada tecnologias da informação e comunicação, depois tecnologias digitais da informação e comunicação, e depois os processos de ampliação da utilização dessas tecnologias, a adoção de ambientes virtuais de aprendizagem, principalmente para a educação superior, tanto na graduação quanto na, na pós-graduação, e como é, esses novos espaços, esses novos ambientes, eles geram outras dinâmicas na relação professor-aluno, nesse processo de organização do tempo e do espaço para o estudo, para o ensino, para a aprendizagem, e as relações né, que nós estabelecemos, tanto nós professores quanto os alunos, com o conhecimento. Portanto, a Kátia vai fazer um, um, uma discussão, uma crítica também a respeito desses processos, como é que eles têm sido absorvidos pela, pela escola, pela educação superior, na formação de professores, e como é que isso acaba por interferir no processo da educação básica, do, do fazer, é, e, e do ensinar e aprender na educação básica. É um texto bastante, de uma leitura muito fácil, bastante provocativo, que nos ajuda a pensar várias temáticas importantes nesse contexto da cultura digital. Né, existe uma crítica muito grande a respeito da ausência de elementos de formação é, do professor, tanto para a questão da utilização das tecnologias, quanto para a utilização desses ambientes. Existe uma crítica muito grande da utilização de ambientes virtuais para a educação básica, mas nós vemos, né, talvez não tanto na educação pública, mas na educação privada, a adoção de ambientes virtuais de aprendizagem para apoio ao ensino presencial. Né, nós sabemos de, né, de, de apostilas, de organizações que criam já todo um material didático que tem como suporte um ambiente digital que o aluno acessa. Então, essa é uma realidade presente. Né? Nós não podemos negar é esse processo, essa mudança, nós precisamos entender como é que ele está se estruturando, como é que a dinâmica do professor na mediação desse processo acontece nesses ambientes, como é que o aluno acessa tudo isso, como é que ele assimila tudo isso nessa, nesse processo híbrido né, da, da escola presencial, com esse espaço e tempo de é, aprendizagem também num ambiente virtual. Então, essas discussões estão sendo feitas... Nesse texto é muito importante que a gente é, debruce né, sobre essa discussão e que a gente possa também rever um pouco as nossas próprias referências, né, as nossas próprias concepções. É, entendendo que esse processo, né, principalmente quando a gente vai pensar é, nessa virtualidade, em outros ambientes, em outros espaços, que essa é uma realidade cada vez mais presente em todos os contextos. No módulo 1, um, nós vínhamos discutindo né, sobre essa cibercultura, sobre essas relações sociais em todos os âmbitos, habitando outros tempos e espaços, e agora nós fazemos esse enfoque na escola, no processo educativo, e aí precisamos, então, fazer um olhar que é, prioriza essas relações, né? Do sujeito com o conhecimento, do sujeito com a própria tecnologia, e se isso é um processo que atende, inclui todos os alunos, ou é algo que está voltado para um determinado público? E se é para um determinado público, como é que nós estamos, né, em termos de acesso, de condições, como é que isso pode gerar uma vantagem para um determinado grupo de alunos, para um determinado setor da sociedade, e como é que outro pode, de repente, estar sendo excluído, né, desse processo formativo e de atualização, do uso desses ambientes e dessas tecnologias. Portanto, é importante a gente fazer essa reflexão e trazer esses, esses elementos para pensar as nossas práticas. Dentro da discussão no texto também, as autoras elas colocam a questão do protagonismo do aluno, elas colocam que esse tipo de ambiente, esse tipo de dinâmica né, de, de um ambiente virtual de aprendizagem em apoio ao ensino presencial, ele potencializa... É, o processo de, de produção coletiva de conhecimento. Portanto, se nós soubermos trabalhar né, nessa dinâmica é, que envolve todo o grupo de alunos, né, com novos desafios, com novas possibilidades, valorizando os saberes individuais né, de cada um, a gente consegue tirar partido e, de repente, fazer transformar as dinâmicas que não são possíveis dentro da sala de aula, até por tempos, por espaços e organização, a gente pode dar uma outra dinâmica é, quando a gente faz uso desses ambientes. E, para nós, professores, pensar que utilizar um ambiente virtual, utilizar uma aprendizagem em rede, precisa, né, requer todo um conhecimento, todo um aprofundamento e requer planejamento, requer estratégia. Né? Nós também já discutimos no módulo 1, que a utilização da tecnologia por si só não faz nenhuma modificação, não interfere, não transforma o processo educativo, mas nós precisamos fazer esse uso crítico, entendendo o lugar de cada tecnologia, entendendo o momento de cada tecnologia e como é, essas construções, essas utilizações podem efetivamente contribuir para, para as nossas práticas. Bom, finalizando lá a, a, a unidade 1, nós vamos, então, é, utilizar o texto da professora Célia, que faz uma discussão a respeito da aprendizagem colaborativa nesse ambiente de Web.2. Então, a professora faz toda uma conceitualização da Web.2, é, mostrando como é que foi cunhada essa terminologia e por que nós utilizamos né, essa referência web.2, nesse momento já tem uma atualização, tudo isso muda muito rápido, é, web 2.0, 3.0, 4.0, internet das coisas, então, ao longo do, de toda a disciplina, a gente vai vendo como é que esses ambientes e essas tecnologias vão se atualizando e, de certa forma, nos conduzindo também para uma atualização. Né? então. Mas a Web.2 ainda é o espaço amplo de utilização da tecnologia, que é esse ambiente web que a gente acessa, das páginas, dos links, esse ambiente em que a gente usa um navegador e conecta uma rede da internet, e aí tem toda uma estrutura né, de quadros, de páginas. Então, a Web.0 estruturada dessa forma ainda é a que mais figura dentro do processo, dentro da, das redes, dentro da, da cultura digital. Nós começamos a, a compreender, a ter alguns outros ambientes, mas eles ainda estão é, em processo de adaptação, de uso, né? então, são mais restritos. Né? A gente, às vezes, consegue entrar num ambiente virtual, né? em que nós temos avatares, em que nós interagimos enquanto... Sujeitos, mesmos personagens dentro de ambientes fazendo tarefas, resolvendo coisas, problemas que são colocados ali e que resultam num, numa coisa imediata ali, nós conseguimos ver um resultado é, real e, no momento, ali, né, on time que a gente chama, mas isso ainda é a, a minoria né, desses ambientes. A maioria ainda está dentro dessa dinâmica do, da utilização da web 2.0. E essa, esse modelo de organização, né, ele traz, ele possibilita ou fomentou né, dentro desse processo é, de pensar a educação com as tecnologias na utilização de ambientes colaborativos. Né? Então, nós temos é, tentado ampliar cada vez mais, principalmente pensando na educação, a utilização dessas ferramentas que nos possibilitam acessar um ambiente cada um colaborar, de certa forma, construindo alguma coisa com o mesmo objetivo. Um exemplo disso é quando nós vamos participar num fórum, por exemplo. Existe uma temática proposta, nós colaboramos refletindo ou respondendo alguma questão, mas algo está sendo construído coletivamente ali. Um pensamento, um conceito, uma ideia está sendo formada, está sendo construída pela participação de todos. Em outros aplicativos, em outros ambientes, nós é, temos também é, interações dessa forma, nós temos o Padlet, que nós utilizamos bastante aqui no contexto das nossas disciplinas e dos nossos cursos, também lá nós fazemos construções colaborativas em que cada um entra e contribui com um comentário, com uma sugestão e nós temos então, dentro dessa dinâmica, várias ferramentas, vários aplicativos que permitem que a gente trabalhe juntos, cada um de um local, cada um na sua realidade, com seu saber, com seu conhecimento, contribui para a construção de algo que é depois, né, compartilhado com todos. Então esse processo de aprendizagem colaborativa, ele muda também a nossa dinâmica, porque a gente acaba modificando aquela ideia da propriedade sobre algo, né? Uh, uma realidade também bastante presente nesse tipo de, de interação é que os nossos modelos, os nossos resultados finais, os nossos produtos, eles acabam sendo compartilhados, né? Nós mudamos a perspectiva do que aquilo que eu produzi é meu e fica fechado para mim para uma dinâmica de aquilo que eu produzo pode ser compartilhado com todos, acessado, remixado, desde que garantidos os devidos créditos a todos os autores, né? então essa é uma dinâmica que modifica também as nossas relações com aquilo que nós tínhamos estabelecido em outros momentos da nossa história, né? então isso graças a essa é, possibilidade de interação que a tecnologia nos permite, e graças aos usos que nós vamos fazendo dessas mesmas tecnologias. Nessa, nesse módulo, nós temos também a unidade 3, é, que discute a ubiquidade na educação e a aprendizagem móvel, os app learnings. E aqui nós trouxemos dois textos, né? Um da professora Edmeia Santos e um da professora Mônica Fantin. Ambas vão falar dessa realidade... É, que também é nova e que também tem chegado no, na educação, no ambiente escolar, que traz reflexos para a nossa prática pedagógica, né? porque nós começamos, então, a utilizar outras tecnologias, e essas tecnologias permitem outras interações. É, nós falávamos em alguns momentos aqui da utilização do celular, né? o celular é um dispositivo eletrônico, digital, conectado à internet, com vários recursos, né? ele próprio com uma câmera fotográfica, com uma filmadora, com um dispositivo de gravação de áudio. Portanto, ele reúne em si mesmo uma série de recursos que antes nós encontrávamos em diferentes dispositivos. Essa característica de reunir em si mesmo diferentes possibilidades é, de interação e de produção é chamado pelos autores de ubiquidade. Né? Então, hoje, nós trabalhamos muito nessa dinâmica dos nossos ambientes e dos aplicativos é, lançarem mão desses recursos da ubiquidade. Então, nós podemos ter ambientes em que utiliza, utilizaremos a produção de áudio, a produção de vídeo, a produção de texto, e diferentes suportes de texto, diferentes tipos de texto que é, também contribuem de uma forma é, que modifica e que transforma a nossa dinâmica de produção para processos que são mais fluidos, né, que são mais múltiplos. Então, esse, é, essa dinâmica, ela traz é, esse, esse conceito de ubiquidade, né, que nós vamos trabalhar é, utilizando aqui essas duas autoras. Tudo isso acontece por meio, de, dentro desse espaço, dentro desse conceito de cibercultura. Porque dentro né, dessa ideia de, ciber, de ciber, cibercultura, nós temos é, todas essas possibilidades. Né? Quando a gente desconecta, quando a gente sai da internet, a gente tem né, o material digital, a gente tem o livro didático, o material analógico. A gente continua tendo o livro didático, a gente tem e continua usando com propriedade, nos momentos necessários e importantes, nós continuamos usando o quadro, giz, GIS, enfim, todos, todas as tecnologias analógicas que existem na sala de aula. Mas essas tecnologias, elas permitem outros tipos de interação e de relação. Né? Então, é, pensar que as tecnologias digitais, que a, que a cibercultura e esse ciberespaço nos permite outras interações, é a, a grande contribuição e é aquilo que as autoras nos provocam a pensar nesse momento é, de estudo do nosso material, do nosso conteúdo. Bom, é, esse módulo é um pouquinho mais extenso, né, diferente dos outros ele traz três unidades, então é importante que a gente acompanhe ali, né, a leitura, faça acesso de todo o material disponível e que a gente vá fazendo essas discussões, acessando o fórum, colocando as dúvidas, são muitas temáticas diferentes, mas nós temos aí todo um suporte, todo recurso para que vocês consigam acompanhar e aprender esses conceitos tão importantes para a nossa prática. É isso, então, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!